É, em evento realizado ontem, a Santa Casa de Piuí passa a contar com novos integrantes na Irmandade. 39 pessoas tomaram posse e passaram a integrar a Irmandade da Santa Casa de Piuí. O evento ocorreu no Espaço Credialto de Conexões, na noite da quarta-feira 26. Os integrantes da Irmandade são responsáveis por eleger, entre eles, a diretoria da instituição, além do provedor e do conselho fiscal. E todo o trabalho é exercido voluntariamente. O atual provedor, José Soares de Melo ressaltou o espírito colaborativo dos novos irmãos. Todos nós temos um espírito colaborativo, porque vocês imaginam só, a diretoria não tem salário, e é um, é um serviço bastante difícil de ser, ser diretor de Santa Casa. Mas nós temos que pensar o seguinte, a maioria de nós... Nasceu em Piumi ou mora em Piumi, ganhou dinheiro em Piumi, fez a vida em Piumi, tem um patrimônio gerado dentro de Piumi. Então é justo que cada um de nós tenha esse espírito colaborativo, esse espírito de filantropia, de ajudar, ajudar a Santa Casa do Piumi, fazendo parte da diretoria, fazendo parte da Irmandade, colaborando com as ações da Santa Casa. Então a Santa Casa de Piumi é muito importante para a comunidade da região. Eu não tem outro hospital. Apesar das dificuldades, de todas as sorte de dificuldades existem na Santa Casa. Mas de uma forma ou de outra aparece alguma solução, sempre a gente não pode desanimar, que, que vai, não pode fechar a Santa Casa, que os pobres, as pessoas mais carentes da região, do município, são os mais afetados. Então, nós temos que lutar de todas as forças possíveis para manter a Santa Casa no pé. Essa é a nossa, nossa missão. O diretor executivo adjunto da Santa Casa de Piuí, Wilson Golar, disse da importância da população reconhecer o trabalho feito pelo hospital. A Santa Casa estava ainda assim passando por um aumento. A gente tem esperança que a gente já conseguiu em torno de quase 4 milhões de emendas parlamentares a chegar, esse dinheiro não chegou, a chegar, que é o que a gente vai corroborar para as dívidas da Santa Casa e, atualmente, de vencidos, a gente tem mais de 2 milhões, né, Gélia? Então, a gente tem que trabalhar em conseguir, com esses 4 milhões, trabalhar esses vencidos e também dar continuidade no déficit que é gerado. Para isso, a gente tem um trabalho muito parceiro. Né? Eu reconheço como muito parceiro. Com as secretarias de saúde, né? com a Rosângela, conversa com dizer todos os dias. Com a maioria dos secretários, alguma palavra hein, eu troco, pelo menos uma vez a semana, com os prefeitos. Mas mesmo assim a gente precisa de credibilidade, a gente precisa que a população acredite no trabalho que é feito lá. É um trabalho muito esforçado, é um trabalho muito honesto né Eu sei que é, ter os 39 novos irmãos aqui, né a iniciativa é, de ter esses 39 irmãos é uma é um sinal disso que está acontecendo, de gente com vontade de cada dia mais melhorar. O advogado Gasparino Santos, membro do Conselho Fiscal, Lembrou que muitas vezes a diretoria é criticada, mas encorajou os novos irmãos a seguirem em frente, destacando a importância da Santa Casa. A gente como diretoria, vocês quando forem diretores, também vão sentir isso. A gente é, nem sempre é visto dessa forma, como uma pessoa que está tentando ajudar, uma pessoa que está tentando fazer o melhor para a Piuí, ou para a micro região de Piuí. Que... E muitas das vezes a gente é criticado, a gente é às vezes até apedrejado, mas isso só nos fortalece, porque a gente sabe que está fazendo a coisa certa. E a partir do momento que eu vi que a Santa Casa é essencial, que ela é fundamental, eu passei a participar com muito mais garra, muito mais força, porque eu sei, tem muito erro, tem muito pecado, tem. A gente é, está aqui para tentar corrigir, para fazer o melhor para a população. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Muito bem, cumprimentar então os 39 membros, né, novos membros da Irmandade da Santa Casa de Piuí. Que bom, né Paulo? Que conseguiram encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar, a colaborar de forma voluntária, sem remuneração nenhuma. Apenas com a disposição de tempo, de ideias, né, de boa vontade para que a nossa Santa Casa permaneça aberta, prestando um bom serviço para todos. É muito importante a gente trazer essa discussão e informar a população, porque para ser provedor da Santa Casa, para fazer parte do Conselho Fiscal da Santa Casa, para fazer parte da diretoria da Santa Casa, tem que fazer primeiro parte do grupo de irmandade, né, do grupo da irmandade da Santa Casa. É o que ocorreu ontem, a Santa Casa deu posse a 39 pessoas, piuienses, alguns de Pimenta, da região também, que a partir de agora eles podem é, a, serem eleitos dentro dessa irmandade, para ocupar os cargos de direção ali da Santa Casa. Então, é, são cargos de muita responsabilidade, de muito trabalho, daí a importância de nós dar esse incentivo para essas pessoas e cumprimentá-las por estar colocando o seu nome à frente de uma instituição como a Santa Casa, que fica aí, às vezes, com o Pires na mão, dependendo de verbas de deputado, de recursos de Secretaria de Estado de Saúde, de Ministério da Saúde, dependendo, às vezes, de doação da população. É de tirar o chapéu para esse povo, né, não é, Paulo? Realmente, Edgar, é de, é de tirar o chapéu. E, assim, é, toda ajuda que a Santa Casa puder receber é muito bem-vinda, né? tanto como eles... Né, prestando, dedicando parte do seu tempo com ideias, tentando trazer elaborar projetos para arrecadar fundos para o hospital quanto também uma ajuda, ir lá perguntar se o pessoal está precisando de alguma coisa, precisando de alguma ajuda né? isso assim, é, um, é uma coisa que faz toda a diferença e que, é, que, que mobiliza né, a, a nossa sociedade, porque precisa né Piuí precisa muito da nossa Santa Casa toda a região, toda a micro região de Piuí precisa muito do hospital e a gente vê, às vezes, muitas críticas injustas, tanto a diretoria, tanto ao Wilson, né, diretor executivo, que está aí, é, parabenizar o Wilson, porque está fazendo um trabalho né, exemplar, essencial para o hospital. E, e assim, é só parabenizar esse pessoal. E lembrando que dia, no próximo dia 4 de maio, será a cerimônia de Bem reabertura da UTI, né, dentro da, da Santa Casa, uma... uma uma reabertura tão esperada por todos nós da cidade também de toda a microrregião. Bem, sucesso para vocês e a Rádio Ondoeste se coloca à disposição para ajudar no que for preciso do ponto de vista de informação, de informar a população sobre os acontecimentos da Santa Casa de Piuí.